Pessoal, estamos começando hoje mais um podcast do Gabinete 24, o Balburde. A gente tem debatido muitos temas e recebido gente muito legal aqui no nosso Gabinete 24. E hoje a gente está com o um deputado estadual do Ceará, Renato Roseno, que hoje é deputado estadual, mas é um militante do PSOL, importantíssimo nos temas dos direitos humanos, também um militante da área da infância e adolescência hoje do Brasil. Veio a Brasília participar de um evento e aproveitou para passar aqui no Gabinete 24, para conversar um pouco com a gente sobre alguns temas relacionados a direitos humanos. E tem um tema em especial que é muito importante, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de muita violência, da banalização da violência, que é o homicídio de adolescentes. E lá no Ceará, o Renato hoje, como deputado, está na gestão da Comissão de Direitos Humanos. Uhum. Né, Renato, está na gestão. Isso, eu estou presidente da Comissão de Direitos Humanos. Está presidente da Comissão de Direitos Humanos, estava na dúvida se era presidente ou vice. E é, existe um comitê de prevenção ao homicídio de adolescentes. Isso. Né? É, então, primeiro, eu queria abraçar você, Fabio, e agradecer a possibilidade de a gente fazer esse bate-papo aqui. Né? E, bem, eu fico muito feliz né, e acompanho o seu mandato. Fico extremamente feliz com a sua combatividade, com o mandato, com a equipe, né, com o astral todo né, e, e sobretudo tratando temas que para nós do pessoal são temas muito importantes Entre eles os de direitos humanos da infância e da juventude né, Nós que militamos nessa área, né, nós nos conhecemos desde antes da, da vida do pessoal, né, da, da, Sobretudo na militância social dos direitos da criança e do adolescente o estado do Ceará, ele é o estado que eh, tem eh, indicadores, lamentavelmente, muito, entre os piores do Brasil, eh, de assassinatos entre 10 e 19 anos. Né? A, gente, a, gente, a gente olha muito essa segunda década de vida. Na segunda década de vida, né, a pessoa eh, finaliza a infância, atravessa a adolescência, inicia a juventude. E exatamente nessa trajetória, é uma trajetória que muitas vezes ela é atravessada por ausências, opressões e violência. A violência é o retorno da segregação e a morte começa no abandono. Então, é, a gente tem aí o resultado, esse resultado do assassinato de adolescentes e jovens nessa faixa, né, de, de crianças, adolescentes e jovens nessa faixa de 10 a 19 anos, é muito resultado desses abandonos. Por, por causa disso, em 2015, com, era o nosso primeiro ano de mandato, com base no índice de homicídios na adolescência, que é aquele, aquela metodologia desenvolvida na UERJ, no Rio de Janeiro, pelo, pelo Observatório de Favelas, pela, pela UERJ, né, pelo professor Inácio Cano, com o Unicef, nós, a, é, e, o, e o Ceará e Fortaleza, estavam com, entre os piores do Brasil, a gente é, fez um, uma audiência pública com outros parlamentares, com o Unicef, com a sociedade civil, e nós nos atribuímos um desafio. Que desafio era esse? Por que, que se mata tanto adolescente no Brasil, em especial no Nordeste do Brasil? Tem uma nordestinação dos homicídios. Então nós criamos um comitê. Esse comitê foi criado por um ato da Assembleia, da mesa diretora, ele reúne o Unicef, a própria Assembleia, né, a, o Poder Público Estadual, a Sociedade Civil, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança. Ele tem três objetivos. Ele produz pesquisa, então a gente, faz, a gente faz uma coisa que se faz pouco no Brasil, que é produzir as evidências sobre a violência. Em geral, a mentalidade social dominante é de que a violência se, é, é, se enfrenta com violência estatal. Ou seja, é uma lógica de coerção, uma lógica de guerra. Permanente que só gera mais guerra, o que, é que a gente está fazendo? A gente está indo, a gente está quando a gente diz a morte começa no abandono, é necessário chegar, né, nesses né, nessas vidas antes que a morte e a violência se instalem. A gente está procurando evidências. Essa é a segunda questão. Nós todo o nosso olhar é um olhar voltado para uma metodologia de política pública baseada em evidências. Nós buscamos as evidências para tentar influenciar a política pública. Então, de 2015 até hoje, a gente faz pesquisa permanente. Em 2016 a gente lançou o nosso primeiro relatório de pesquisa, você pode acessar em www.cadavidaimporta.com.br www.cadavidaimporta.com.br Então a gente produz pesquisa socioantropológica e epidemiológica. O homicídio né, nessa faixa etária é tão grande que a gente utiliza recursos da epidemiologia. A segunda coisa que a gente faz é baseado nessas evidências, a gente, a gente faz recomendações. Então a gente achou 12 evidências de por que, que esse menino e essa menina estão morrendo, estão morrendo tanto, estão morrendo na violência armada, estão morrendo nos territórios. São corpos jovens, negros, periféricos, com um endereço específico, um território específico e com dinâmicas de vida muito assemelhadas. Evasão escolar, né? um, um, um, uma, uma vida sociofamiliar familiar marcada por violência, uma interação muito, muito violenta com a com a polícia e com as, e a ausência das outras organizações de Estado, né? é, muita porta fechada, projeto social fechado, então, ou seja, esse adolescente que morreu, ele encontrou muita porta fechada e muita violência como linguagem, a violência, portanto, ela está ela, ela instalada. Né? É, então, a partir daí, nós fazemos recomendações. E... Com essas recomendações, a gente vai a campo, vai para a sociedade, a gente vai para os prefeitos, a gente está agora né, mobilizando a partir do selo Unicef, é uma, é uma iniciativa do Unicef, tem um selo para as prefeituras municipais, do, o Ceará tem 184 municípios, 176 se inscrevem nessa iniciativa, que é a iniciativa do Unicef, que chama selo Unicef, é, que é exatamente para mobilizar os municípios para que eles adotem políticas para a infância. Essa edição do selo Unicef, foi, isso para foi super importante, eles adotaram as nossas recomendações como recomendações obrigatórias. Isso quer dizer que o prefeito, para ter o selo Unicef, ele precisa, por exemplo, apresentar uma política pública né, de prevenção. E aí, essa é uma questão interessante. No geral, os gestores no Brasil confundem promoção com prevenção. Se você pergunta para o governador, o que, é que você está fazendo para prevenir a violência, ele vai dizer, ah, estou fazendo escola, estou fazendo creche. Isso é super importante, mas isso é promoção social. A prevenção ela tem três pisos. Tem a prevenção primária, que obviamente para todo mundo, que aí se confunde de fato né, com a promoção. Tem a prevenção secundária, que essa de fato o Brasil é muito ausente, que é a prevenção que chega ao adolescente vulnerável. Vou lhe dar um dado, que você que é trabalhador do sistema socioeducativo. É, 50, mais de 50% dos meninos que morreram tinham passado pelo socioeducativo. Isso quer dizer que o socioeducativo ele não está socioeducando, ele não está permitindo a redução da violência na vida daqueles meninos e meninas. Então para nós é muito importante exatamente é, que é, com base nisso, pensar como é que o educativo pode estigmatizar menos, pode violentar menos, ele que por exemplo, nós tivemos uma, a, a, a oitava morte né, no Ceará agora é, em quatro anos é, no sócio educativo tem que pensar ou seja essa conflitualidade ela não pode ser ela não pode ser dentro do sistema e ela não pode também é, ser fora do sistema né ah, ou seja ela não pode o, o menino ele não pode ele não ele tem que ter caminhos que ele não reincida sobretudo política para o egresso isso é só um dado então esses três pontos eu é, é, finalizo é que nós fazemos então produzir informação produzir recomendações e produzir mobilização para a política pública baseada em evidências. Prevenção primária, prevenção secundária, ou seja, chegar aos adolescentes, e prevenção terciária, que é chegar à família daquele adolescente que já foi vítima de violência. Porque você sabe, como trabalhador do sistema, que muitas vezes o adolescente que morreu, ele vai ter um irmão morto também na sequência. Né? Ou por vingança, no circuito territorial, ou um amigo morto. 63% dos meninos que morreram tinham tido amigos que também tinham morrido. Né? Então, essa, é, é, essa dinâmica né, que tem que ser... Né, Desnaturalizada. É por isso que o nosso comitê tem como bandeira cada vida importa. Porque veja, quando um menino de 16 anos, pobre, da classe trabalhadora, negro, aparece morto com dois tiros nas costas em alguma periferia urbana, o que, que a sociedade brasileira, lamentavelmente, né, pra, é, faz? Ela justifica é, a partir de, de palavras genéricas, como ah, ele estava envolvido. Né? Ele estava envolvido, ele fez por onde, ele procurou por onde. Ou seja, você acaba justificando o injustificável que é o assassinato de um adolescente. Então, para desnaturalizar isso, por isso que tudo que a gente faz é cada vida importa, toda vida importa. Eu acho que tem dois elementos que eu achei interessante do projeto. Um é que, de forma global, ele enfrenta a criminalização da pobreza. Então, acho que isso é bem interessante e acaba trazendo uma narrativa que a, coloca, eu imagino que coloca os setores conservadores da própria Assembleia Legislativa do Ceará um pouco na defensiva, porque quando você defende todas as vidas, quem é contra a vida? Né? Quem vai se expressar publicamente, explicitamente contra a vida? E, e eu entendi que esse elemento, essa dimensão mobilizadora do, do comitê trabalha em parceria com a sociedade civil organizada Sim, do Ceará para ter iniciativas. Mas eu fiquei com uma dúvida. Existe um, um poder, um potencial é, legislativo no processo do comitê? Porque ele foi criado ah, por um ato da mesa. Sim. E aí quais são os poderes que vocês têm? É como a Comissão de Direitos Humanos para atuar em processos, fiscalizar, fazer diligência? Sim. Ou você falou da prevenção? da produção de pesquisa e da mobilização, né? Mas esse, existe essa legitimidade do comitê para essa atuação no Estado? É, ele, Como ele está, assim, ele está instituído né, por um ato da mesa diretora, então ele reúne esse, esses parceiros, ele ele tem que cumprir aqueles objetivos, mas obviamente, por exemplo, no meu caso, né, é, a gente tem apresentado projetos que têm relação com o trabalho do comitê. Eu vou, eu vou, lhe, vou lhe citar dois, tem uma lei já, Duas leis que já foram fruto desse trabalho. Uma lei, é, o Ceará teve uma chacina chamada Chacina do Curió, foi no dia 12 de novembro de 2015, né, em que é, 11 adolescentes e jovens foram assassinados né, e os, os acusados são 31 policiais. Inclusive a, o Tribunal de Justiça confirmou a pronúncia desses policiais, eles vão à, à júri popular. Né. É, em razão dessa chacina, nós aprovamos uma lei que é a Lei da Semana Estadual de Prevenção de Homicídios na Adolescência. Isso já é fruto do trabalho do comitê, ou seja, né, a Assembleia, digamos assim, ela, ela passa a ter um instrumento que produz pesquisa, mas também produz sugestão de política e sugestão de normas. Uma outra, o estado do Ceará, a partir inclusive de uma experiência do Rio de Janeiro, né, da CPI do tráfico de armas, né, e isso está nas nossas recomendações, é, ele passou a ser o segundo estado do país a ter limite para lote comercializado para munição. Para quem está nos ouvindo agora, pode até não estar não, não tá familiarizado com esses temas. É, vou dar um exemplo muito concreto. A, a bala que matou Marielle Anderson veio de um lote comprado pela Polícia Federal de um milhão de munições. Isso diminui a rastreabilidade da munição, dificulta, portanto, a investigação do homicídio e é, facilita o desvio pelas grandes quantidades que são fabricadas. O que a gente conseguiu aprovar é que os lotes comercializados para empresas de segurança privada ou comprados pelo poder público na, é, no Ceará, só possam ser de lotes é, de até duas mil munições. Isso diminui a possibilidade de desvio, isso aumenta a rastreabilidade. Portanto, isso é lei nossa. Isso é uma... Muitas vezes nós somos injustamente atacados e que a gente não tem proposições para segurança. Essa proposição ela é real, concreta, vinda, portanto, da militância de direitos humanos e dizer o seguinte, olha, estamos aqui contribuindo para a elucidação de homicídios. Isso para nós é super importante. Aqui, aqui a gente apresentou até um projeto parecido, né, assim, que eu acho que ele trata de forma mais geral das armas, que a gente está chamando de um, uma espécie de... um PL de controle de armas do Distrito Federal. Super importante que a gente não pode legislar sobre posse e porte, porque é matéria federal, mas tem uma jurisprudência do Supremo que a gente pode é, legislar sobre fiscalização, né? tanto a gente como vocês na Assembleia Legislativa. E a gente também tem tratado disso, né? de designar quantitativos para munição, de designar, inclusive, que as empresas que fornecem armas, no caso, no Brasil, há um monopólio desse fornecimento, que essas empresas elas tenham que chipar as armas. Né, de identificação, para que elas possam ser localizadas, rastreadas com mais facilidade, é. ou, que usam, ou, ou que usem outros, outros instrumentos tecnológicos para que essa identificação seja feita. Até porque a indústria de armas tem potencial para isso, mas não faz. Né? Não faz porque eu acho que também tem outros interesses, outras complexidades por trás dessa discussão. A gente tem tentado trabalhar, mas eu acho que é uma medida importante, interessante. Super. Assim, entre as 12 evidências que a gente é, comprovou, 94% dos adolescentes morrem por arma de fogo. Né? ou seja isso no Ceará né que era antigamente a terra da peixeira não, não é não é mais isso não é por arma de fogo então que, qual é a da dinâmica bala, né? é, qual é a dinâmica territórios com alto nível de exclusão social ou seja muita segregação né a segregação se transforma em violência é esses territórios é, são marcados pela presença de grupos armados né das, das, das, das, daí, dos mercados de ilícitos né armas e drogas é, é você sabe disso né muitas vezes esse adolescente ele acaba é, é, se envolvendo nas, nas, nos mercados ilícitos porque esses mercados oferecem três dimensões né, que são facilmente identificáveis. Pertencimento, né? ou seja, uma lógica de reconhecimento de pertencimento, uma lógica de poder, não é? E, e, é, e, o, e o poder está muito associado à arma, e algum dinheiro. Ou seja, se você for olhar, nós teríamos todas as condições de ter uma política pública né, de diminuição dessa segregação de qualificação dos territórios urbanos um outro dado para nós é super importante Fortaleza tem 119 bairros 17 bairros concentram 42% dos homicídios Fortaleza tem 860 assentamentos precários 52 assentamentos né, isso está mapeado. a gente fez o georreferenciamento de cada um dos homicídios de adolescentes 52 é, assentamentos eles reúnem um terço dos homicídios ou seja, menos de 10% dos assentamentos né, reconhecidos como precários pela prefeitura, eles reúnem aí um terço de todos os homicídios. Então o que está que faltando nisso? Quando a gente sobrepõe os mapas, se eu sobreponho um mapa de zika, Chikungunya, tuberculose, sífilis, homicídio, basicamente são os mesmos mapas. Então isso é muito importante porque sobretudo no momento em que a sociedade brasileira ela está ela tá retrocedendo, lamentavelmente, por causa de vozes ultraconservadoras que querem criminalizar a pobreza achando que a violência é um problema de ordem moral, né? Nós estamos comprovando, olha, a produção da violência é uma produção social. Existe uma economia política em torno né, da violência que ela tem que ser desnudada, ela tem que ser mostrada. E a nossa agenda de segurança é uma agenda de segurança humana que passa pela justiça social, pela qualificação urbana dos territórios, pela mediação positiva de conflitos, por exemplo. É, um, é lamentável que alguns governadores estejam agora querendo militarizar as escolas, e a gente está pensando, por exemplo, em uma agenda de, medis, de mediação positiva de conflitos, em que a escola poderia ser, a, a, ao invés de um lugar de aprendizado de coerção, um aprendizado de mediação positiva de conflitos, porque essa conflitualidade, né, muitas vezes, é, ela gera crimes banais. Existem os crimes pelas disputas territoriais, óbvio, né, nós sabemos disso, nós estamos pesquisando isso, mas existem também aqueles que são, que são é, banais, o que a gente conceitua de morrer por nada. Né? Isso é uma categoria, é a morte por nada. No geral também isso é muito importante dizer, porque há setores médios da sociedade brasileira, da classe média, que acham que ah, todo mundo que morreu é assassinado porque estava envolvido no tráfico. Há um processo de criminalização do morto, em que a vítima passa a ser responsável pela sua própria morte. Nós estamos agora finalizando, Fábio, uma segunda pesquisa só com meninas. Né, nós tivemos um aumento exponencial Isso é, é muito importante né, de, é, Falar sobre isso Do número de meninas assassinadas De 10 a 19 anos Morreram 26 assassinadas em 2016 Morreram 80 em 2017 Morreram 119 em 2018 Ou seja, você teve um aumento de 16 para 18 De 26 para 180 180 assassinatos de meninas De 10 a 19 anos Então nós fomos agora, estamos terminando esse censo É um censo, verdade, nós vamos a todas as casas né? A gente faz um trabalho de pesquisa muito grande Para isso é super importante Eu sempre quero agradecer os trabalhadores do sistema SUAS e do SUS Sem a, o agente comunitário de saúde E sem o profissional do SUAS né, Que está lá, o educador Que está no CRES Ou então o assistente social O assistente social, o psicólogo que está lá né? é, A gente não consegue inclusive acessar essas famílias Então é super importante E a gente trabalha com 139 variáveis Exatamente pra, em quatro dimensões A vida desse, dessa menina a o seu histórico familiar, a sua vida comunitária e o seu trajeto nas políticas públicas. E aí você vê, por exemplo, no caso das meninas, a gente está encontrando uma situação de muita crueldade. Exatamente o que demo demonstra a, a, o machismo amigos, hoje em dia. Essas execuções das meninas, né, muitas vezes, são precedidas com é, é, atos de crueldade, de né, é, ataque ao, ao corpo, violência sexual, raspar o cabelo, ou seja, os símbolos de feminilidade são atacados, né? Então, isso de demonstra que ela, ela acaba sendo mais vulnerável ainda exatamente pela, pela, pelo machismo reinante na sociedade, que é um componente das disputas territoriais também. Não, sem dúvida. E você falando um pouco sobre ah, os homicídios e, e, e a dimensão complexa territorial desses homicídios. Eu lembro do tempo que eu trabalhava numa unidade de internação. Eu trabalhei em algumas aqui. Trabalhei no CAJ, aqui no DF. Eu trabalhei Sim. na unidade de internação... Conheci de... o CAJ quando eu era do Conanda Você conheceu, né? Porque eu. foi um lugar, acho que... De acho triste que foi memória. Alvo de muitas diligências <risos> e hum. depois da luta da sociedade civil e de uma denúncia do SEDECA à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o CAJ teve uma determinação judicial para fechamento, inclusive Sim. depois endossada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi uma vitória do DF. Mas, infelizmente, o CAJ, o fechamento do CAJ não significou a superação de uma série de problemas relacionados à tortura, relacionados ao a, fortalecimento de uma dimensão pedagógica é, no sistema socioeducativo. Pelo contrário, o Caji, ele levou... Eu até brincava quando era... Uma, uma brincadeira ruim, mas né, quando eu era presidente do conselho, ele falava que a alma penada do Caji acabou encarnando nas novas unidades de internação, mesmo que elas tivessem é, menos adolescentes internos. Mas a dimensão pedagógica foi se perdendo. Porque eu acho que também tem uma onda punitiva na sociedade. Sim muito forte, né? uma sanha para que a punição seja Mas... mais extrema, mais violenta. E eu acho que isso atrapalha é, a implantação daquela concepção prevista no Estatuto, no Sinase. Né? E uma coisa que eu percebi trabalhando em Planaltina, a gente trabalhou muito na lógica de construir uma dimensão pedagógica com mais força no CIAP, que era o Centro de Internação de Planaltina. Hoje é o IP, que é a Unidade de Internação de Planaltina, que é um centro menor, com 80, 90 adolescentes. E a gente percebia que os adolescentes, eles tinham uma revolta social muito grande por conta das dimensões, até que você apresentou do território, da família, da violência. Enfim, é, e eles chegavam numa interrupção da evasão escolar. A evasão escolar, inter, interrupção da escolarização, geralmente na quarta, quinta ou sexta série, então assim tinha essa esse dado que era bem carimbado para nós, então a maioria tinha até uma alfabetização assim, meio que, digamos, preliminar. Mas chamou muito a minha atenção naquele momento. Eu estava no meu segundo ano de sistema socioeducativo como servidor. Era que eles se matavam entre si. Sim. Então, assim, é uma guerra que tá no, está no território, mas eles são um alvo deles mesmos. Eles reconhecem as limitações, eles reconhecem muitas vezes, não de forma tão crítica e elaborada, né? a dificuldade de acesso às políticas públicas, a violência que as mães sofrem em geral as mães, líderes de família, mãe solo eles reconhecem o desemprego como um problema, eles reconhecem que a droga não é, talvez, apesar da sociedade acreditar que a droga é o grande motivador da violência, que a droga não é o grande motivador da violência, mas é um instrumento dessa socialização. Só que é uma guerra entre eles, onde eles morrem todos os dias, todos os dias. e muitos adolescentes. Né? Uma guerra que é baseada, às vezes, em conflitos territoriais no próprio, na própria cidade ou região, mas baseada em, em, em uma dimensão muito supérflua do consumo, né, de quem conquistou uma, uma, uma certa ascensão porque tem, a, chegou, conquistou alguma coisa, um computador, um tênis, um, e, e essa guerra se dá letal, né? E a banalização da vida. Eu lembro que a gente se impressionou tanto nos primeiros 90 dias de trabalho com a banalização da vida, que a gente instituiu, toda vez que morria alguém na comunidade vinculado a esses adolescentes, uma, que a gente chamou de procedimento de luto. A gente instituiu que é chamar um padre para fazer uma missa, um pastor para fazer um culto e a decretar uma espécie de luta oficial de três dias na unidade para tentar Você morria dentro da unidade não morriam fora foi. mas adolescentes tinham saído recentemente na época a gente estava com acho que o um, um nível de morte muito baixo zero nas unidades do DF naquele momento inicial no governo anterior no governo Rodrigo Hollenberg, nós tivemos oito mortes nas unidades de internação que foi assim uma tragédia foram quatro anos com oito mortes Agora nós estamos em 10 meses. A impressão que eu tenho é que o sistema caminha um pouco melhor, porque a atual gestão erra em muitas áreas. Mas nessa área ela manteve uma equipe do, do governo que o governo, entrou no final do governo anterior, uma equipe de carreira, que tem tentado desempenhar um trabalho melhor, pensando um pouco nessa coisa do sistema socioeducativo. Mas a banalização da morte acho que chama um pouco a necessidade da prevenção dos homicídios, né? Claro. Iniciativas de prevenção. Então, acho que por isso se torna mais assim, urgente que, né? pensar por, isso. Por isso que a gente chama. Eu, eu, eu queria só dar um depoimento a partir do que você falou. Assim, eu estava no Conanda. Conanda, para quem está tá ouvindo, não sabe? É o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Lamentavelmente, esse governo é mais um dos conselhos que o governo atacou. Eu cheguei aqui na reunião do Conanda, numa madrugada que um adolescente tinha sido morto no CAGE. Eu fui para lá direto. Né, sair do aeroporto fui para lá e três era eram um, ele era no ala e ele era de paranoá e ele foi né, colocado né, irresponsavelmente numa, na ala de, de um território inimigo ele ficou menos de 24 horas na, naquela ala e foi assassinado e eu fui conversar com o, fui depois fui pesquisar é, os adolescentes que estavam com ele no dormitório na verdade uma cela né um deles já tinha tido é, já tinha, é, no registro, no, no prontuário, tinha três tentativas de suicídio. Né? Isso, isso foi 2005, algo, 2006, 2005, 2004, 2005, entendi, por aí. E o que eu me lembro bem é que como é que o Estado não percebeu que a morte estava muito próximo ali instalada, né? Ou seja, colocar adolescentes rivais no território, na mesma ala, era pedir para que alguma coisa ruim acontecesse. Então, então, era, era quase uma morte intencional e, e sobretudo naquele adolescente que em especial com aqueles adolescentes que em especial né, um deles tinha aí atentado contra a sua própria vida três vezes dentro da unidade então assim você tem aí é, né, a, a violência como uma linguagem é, permanente né, tem um para esses adolescentes né, e por isso que para nós é necessário desinstalar uma lógica de, de violência você falou uma coisa que eu achei, eu me lembrei muito, digamos assim, de alguns pressupostos da criminologia quando ela analisa o direito penal. Né? O direito penal clássico, lá do século XVIII, ele fez três promessas que ele nunca conseguiu cumprir. A promessa da exemplaridade, ou seja, punindo, se dá o exemplo e, portanto, a sociedade não cometerá mais crime. Isso tem 250 anos, a sociedade continua cometendo crime. É confortar a vítima pela retribuição, né, o monopólio da força. Ou seja, as, as vítimas não ficam confortadas com o atual processo penal. Né? E a, é, ao, ao lado da da, da, da da exemplaridade e da retributividade, a ressocialização que a grande, né, talvez, falasse. O, o que a gente teve nesses 250 anos né, de digamos assim de administração é, penal dos conflitos foi estigmatização, ou seja, você entra no sistema, o sistema entra em você, você sai do sistema, o sistema não sai de você, né? É, é o estigma estigma é a palavra grega que é inscrição na carne está né? inscrito na carne né? a, a segunda entrega do sistema é a contraprodutividade ele é feito para em tese reduzir a violência mas ele produz mais violência né? e aí a terceira né, é a, ao, ao lado da, da, da, é, da contraprodutividade da estigmatização é a seletividade, só entra no sistema quem de fato Está é, socialmente marcado para entrar. Então, os, uh, uh, uh, uh, o que nós estamos fazendo em muitos estados é repetir no socioeducativo pressupostos penais. Só que nós temos que recuperar as bases da socioeducação. Lá nos anos 90, quando a gente pensou socioeducação, ou nos anos 2000, quando a gente pensou sinase, era exatamente para despenalizar a, a sanção. Era afirmar, olha, o, o ato infracional, ele deve ser respondido com a sanção, mas é, responsabilizar vem de resposta. Não é castigar, no, no sentido clássico. justiçamento. Né? Né? Não, é, não, é, não é a lógica de vendeta, né? de vingança. Né? É isso, assim, isso, agora, lá, nós lamentamos muito que tem uma lógica de vingança, tem um desejo de vingança, tem um desejo de transpor o justiçamento. Por isso, dentre outras coisas que também aumentam no Brasil, os linchamentos. Né? os linchamentos públicos aí. Então, por, por nós, é muito importante dizer isso. Nós temos que despenalizar. Né? O, o, tem vários estados aí, é, que estão aí é, caminhando o caminho contrário. E eu tenho muito medo de que aqui perto, no Congresso Nacional, possam se... tem, tem mais de 90 projetos de lei em tramitação para recrudescimento penal. E, de, e tem mais de 20 PECs para redução da idade penal. Essa é, um, essa é uma proposta que tem tramitado e que a gente vive uma conjuntura que eu acho que proporciona as condições e a possibilidade de aprovação. Tem uma, uma questão que eu acho que permeia um pouco essa dimensão da disputa do sistema socioeducativo, da sua concepção. A gente costumava dizer muito aqui, como trabalhadores da área, que é o sistema sempre em disputa. Né? Assim, a melhoria do sistema, ou a dimensão pedagógica, tomar uma posição é, de maior qualificação, de maior importância no sistema, é sempre algo... Em disputa, eu acho que tem um elemento que acabou pressionando muito essa dimensão para sua perda, né, para seu enfraquecimento, que é a luta sindical. Por incrível que pareça, isso é uma contradição para a esquerda, né? Recentemente, inclusive, uma polêmica que aconteceu que o pessoal até votou dividido na Câmara Federal na PEC da criação não, da Polícia, polícia penal, penal, né, que eu, eu digo que se, então, se eu tivesse lá, eu, eu votaria contra uhum. a criação da Polícia Penal, não porque eu seja contrário aos direitos dos policiais, não por isso, mas porque eu vivi uma experiência aqui que a mudança do nome dos atendentes de reintegração socioeducativa para agente de segurança e a entrada de spray de extratos vegetais que eles chamam, que é uma coisa similar ao spray de pimenta, mas talvez menos menos ofensiva, que é feito com outras outras substâncias, enfim, a tonfa e outros elementos no sistema socioeducativo reforçou muito uma dimensão de identidade institucional que é de segurança de é, responsabilização, mas que levou os setores mais equivocados que trabalham na área para a dimensão da violência, então da violência interna, da violência institucional. Então acho que é um, parece para nós uma, uma contradição, digamos assim, porque a esquerda historicamente nós somos hoje estamos nesse lugar de deputados da esquerda, né? Defendemos os direitos dos trabalhadores, mas existem mediações e complexidades que eu acho que a gente precisa se preocupar, né? É, na hora de, claro. de pensar esses processos de, de algumas políticas públicas. Não, a valorização do trabalhador, do sistema, não pode ser feita em detrimento do projeto pedagógico. Acho que é, é, é o equilíbrio entre uma coisa e outra que tem que ser buscado. Né? Acho que é o caminho, o caminho do equilíbrio que é o, mais, é, é, o, é o mais importante. Eu acho que, assim, eu, eu só posso responder com o Paulo Freire, né? O trabalho é que forma se, se é, eu uma vez eu estava dando um curso né, uma capacitação para trabalhadores de sócio educativo no Rio Grande do Norte aí nunca me esqueci dessa desse depoimento era uma uma, uma senhora que ela diz assim é, eu sou agente do sistema mas eu me sinto carcereira. Né? e, e isso, esse depoimento para mim foi muito importante ou seja como é que a, a, porque ali estava instalada uma crise naquela profissional que ela queria ser agente sócio-educativo de fato né? Ela não quer simplesmente abrir e fechar grade, ela queria participar de um processo E aí eu achei que aquilo ali era uma oportunidade, a partir daquele depoimento, né a gente fazia uma roda então, A partir daquele depoimento foi a gente conseguiu construir uma reflexão muito importante Sem ser ingênuo né, e nem achar que as mudanças vão vir daqui a 10, 20 anos né assim é, e, e, e cair do nada mas precisamos ter uma agenda hoje em que a gente, a gente consegue comprovar né que existem bons, e eu quero dizer isso para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente aqui. Bom, é, existem péssimos exemplos no Brasil inteiro, mas existem bons exemplos. Existem exemplos em que de fato, quando, quando o sistema ele mais se aproximou dos princípios socioeducativos, ele melhorou. Quanto mais ele se despenalizou, né, me, ou seja, quanto é, é, mais ele se afastou de uma lógica de administração da violência, né? Ele melhorou, ele diminui a reincidência, ele aumenta a confiança das famílias. Eu vi unidade no Brasil em que, por exemplo, o menino se evadia, só que a família tinha tanta confiança na unidade que lá ele podia inclusive não viver violência, que a família o convencia a voltar para a unidade. Isso, isso era um laço social, isso era muito precioso, isso é muito precioso. Somente uma equipe muito valorizada pode... eu vi isso acontecer. Então isso é possível. Né? Nós temos que acreditar nisso, né? na socioeducação e sobretudo para os adolescentes. Né? Se nós achamos que a vida pode ser reinventada, a vida do adolescente pode ser reinventada. Veja, se a violência se aprende, se a violência se instala, ela pode ser desinstalada por uma outra lógica. Agora, isso não, é muito perverso exigir que ele faça isso sozinho contra toda uma lógica de violência. Tem uma expressão que a psicologia usa muito, que é da profecia autorrealizadora do fracasso. Muitos sistemas apostam nessa profecia. Ah, esse não vai dar certo, esse menino não vai dar certo, esse menino não vai dar certo. Aí o sistema, de forma né, é, covarde, muitas vezes fica espreitando o erro para comprar. Tá vendo? Eu disse que ele não ia dar certo aqui. A gente tem que quebrar a profecia autorrealizadora do fracasso e apostar na reinvenção da vida e o futuro daquele adolescente. Ah, acho que. É o resumo, a síntese, né? Que eu acho que o Sinazi tentou construir também na sua. É, demoramos muito para fazer o SinAzi, inclusive. É, foi, foi de 90 a 2006. Foi, né? a gente ficou e olha, o GT de construção né, foi de nove anos, né? Eu participei já da, da, da última parte do GT, eu fui conselheiro na época que a gente aprovou, né? Foi, foi um debate riquíssimo. Eu queria muito pegar essas Não, é um, é do um grande, É um grande documento, né? Hum. Um documento poderoso. Se ele tiver uma. Se a gente conseguir trabalhar para que ele tenha uma aplicação nas unidades brasileiras, e como você falou, tem várias unidades no Brasil que trabalham é, eu, eu, esse documento. E, é, né? Eu queria dizer assim, a aposta é exatamente que o meio fechado ele seja excepcional e breve. A aposta no meio aberto. Né? Eu vi agora um exemplo de meio aberto, são interessantíssimos. Quanto melhor o meio aberto, ou seja, aquela medida que ele não tem que ficar preso, né? falando aqui um português muito direto, vai, vai diminuir a pressão sobre o meio fechado. Agora, o problema é o seguinte, por exemplo, eu venho é, de uma região... Em que cidades muito pequenas não tem programas de meio aberto. Então o que, que, o que, que normalmente é, se, se faz? Se espera uma reincidência para mandar para a capital por meio fechado. Então, isso é aposta no fracasso. É a, a gente não pode errada. apostar no fracasso. É isso, Renato. Eu queria agradecer Eu que a gente, com a nossa conversa, a sua vinda aqui. Acho que é um tema que a gente podia ficar aqui duas horas Sim, conversando, é né a porque falar. a questão da prevenção de homicídio de adolescentes, a violência na adolescência, de forma geral. E o sistema socioeducativo são pautas que têm muito a ver com, com a tua história, com a tua Sim. construção, a tua dedicação, consultoria, a tua atuação no Conanda e na ANSED. ANSED, no né, assim, Acho que fiscalizando esses processos pelo Brasil, acho que teu mandato é um exemplo, a gente tem acompanhado muito também. É um exemplo para nós. A construção do comitê, a leis em outras áreas, a gente também tá trazendo para cá uma lei que, você, que inspirou muito a gente, que é da memória, né, nos logradouros públicos, praças... É, pontes, etc., da cidade, impedindo que ditadores e pessoas citadas na, no relatório final da Comissão Nacional da Verdade sejam é, possam ser nomeadas para esses lugares, enfim, na pauta ambiental e outras pautas. Então, agradecer muito Não, pela agradecer. tua vinda e tua Não, visita fico aqui. Fico super feliz. Eu fico super feliz aqui com o, o Gabinete 24, Baderna. Acho o mandato lindo. Então, estamos juntos. É muito importante também a gente fazer essa afirmação da Comissão das das militâncias de direitos humanos, né, assim, estão muito mal, muito caluniados é, em razão desse, a, desse, desse, desse avanço do neofascismo, do populismo autoritário que em várias partes do mundo está acontecendo, inclusive aqui no Brasil, mas é muito importante... Para você que está nos ouvindo, direitos humanos são um ferramental, um fundamental da democracia, da liberdade, da dignidade humana. Né? Ou seja, é muito importante assim, a gente não pode concordar com a violação do direito do outro, porque a gente no fundo tá concordando também com a violação do nosso próprio direito. É isso, pessoal, valeu quem nos ouviu, aí está nos ouvindo no Balbúrdia, o podcast do Gabinete 24, e como você sabe, o podcast está sempre disponível em todas as plataformas, SoundCloud, Spotify, e também agora no YouTube. E outra plataforma... Da sua preferência, valeu Renato, valeu Tiaguinho que produz e acompanha o podcast e o PP, Gustavo Belizar, que está na sala com a gente hoje. Um abraço.